está começando mais um programa Sala de Professor. Nessa sala do Ensino Médio recebemos três professores de disciplinas diferentes que produzem um trabalho interdisciplinar a partir dos documentários exibidos na TV Escola. E preparem-se, porque hoje nós vamos ver mais de perto como os padrões podem unir a arte e a matemática. O documentário A Ordem no Caos vai da arte rupestre até o período contemporâneo, revelando informações curiosas e essenciais para as nossas atividades escolares. Você sabia, por exemplo, que as abelhas sabem como armazenar mel em figuras geométricas muito eficientes? Você sabia que as moléculas são formas geométricas padronizadas, assim como os cristais que mostram a regularidade da natureza? Bom... Eu acho que você deveria preparar o videocassete para gravar esse documentário enquanto eu apresento os nossos convidados de hoje, que são a professora Ana Lúcia causavara de Arte. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa, à nossa sala de professor. Você gostou do material? Estou vendo que você trouxe livro para a Eu trouxe bastante livro, eu adorei o vídeo, ele é muito rico. Dentro das artes, ele apresenta desde a arte rupestre, passa pela, pelos mosaicos muçulmanos, é, arte concreta, arte contemporânea, muita coisa mesmo. Mas a gente precisa escolher um caminho a seguir, né? Então, eu trouxe vários livros é, justamente para mostrar que, apesar de estar tá se tratando de padrões, eles são variáveis também. É verdade. Padrões variáveis, um assunto para matemática. Por isso que nós trouxemos a professora Cleide Ferraro Castardo. Tudo bem, Cleide? É um prazer. Seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Gostou do documentário? Acho que ele tem alguma coisa a ver com matemática? Nossa, só tem. Né? Ele é totalmente apropriado para a nossa discussão e abre margem para uma discussão bem rica. e É muito importante porque a gente pode estar dando um olhar para a matemática mais simples, a gente pode estar vendo a beleza da matemática e pode ver também onde existe a necessidade do rompimento com algumas... Alguns padrões, inclusive, para poder estar dando origem a novos né, paradigmas. É verdade. Um rompimento de padrões. Prato cheio para antropologia. Padrões e não padrões. Por isso mesmo, nós trouxemos o professor José Carlos Soares, de antropologia. O famoso Zeca. Tudo bom, Zeca? Tudo bem, Seja bem-vindo à nossa sala de professor. Obrigado. Gostou do material? Bastante. Principalmente porque ele nos dá a possibilidade, num trabalho interdisciplinar, de estabelecer as confluências possíveis e às vezes necessárias entre as três disciplinas, arte, matemática e antropologia. E o fio condutor dessa interdisciplinaridade é o conceito de padrão. Pois é, padrões, não padrões. Bom, a gente certamente vai aproveitar muitíssimo esse material. Por isso, gravem aí o documentário, porque daqui a pouquinho... Bem daqui a pouquinho, nós estamos de volta para caotizar a sua Sim. ordem, ou ordenar o seu caos. Sim. Sei lá, vamos ver. É, gente, muitos mitos de origem consideram que o dia vem da noite e a ordem vem do caos. Isso quer dizer que nós podemos organizar padrões a partir de coisas desconexas ou, aparentemente, conexas. A interdisciplinaridade tem uma certa identidade com essa ideia. Né? Disciplinas que não têm a ver, aparentemente, podem se revelar parceiras de trabalho bastante interessantes e desenvolver dentro da escola... Padrões ou caotizações Os padrões não são tão evidentes como nós imaginamos Mas vamos ver o que prepararam para nós os convidados de hoje e Parece que a arte vai ser uma possível, não a única Mas uma possível porta de abertura para esse trabalho interdisciplinar, né Ana? Pode sim, Vamir Eu começo com uma frase que está presente no vídeo do marcos Matos que Ele fala, eu faço arte para salvar-me do meu caos interno né? Isso me lembrou imediatamente uma letra do Gil, né, do Gilberto Gil meu caminho pelo mundo eu mesmo faço, a Bahia já me deu régua e compasso. <risos> e daí eu fui para uma imagem, né, que é muito conhecida, do Deus Pai como arquiteto. Ou seja, ele está segurando justamente um, um, um compasso nas suas mãos e está fazendo o mundo, né, organizando aquele caos primeiro. Você trouxe essa imagem? Trouxe, eu trouxe vamos, essa vamos, imagem, vamos ela está aqui, ó. Aliás, é uma imagem tão bonita, né? É, ela é bonita, né? tem um dourado atrás, né? É, porque... Pois é. Vamos lá, e, além disso, também me remeteu a uma frase de um pintor do século XVII, um chinês, um oriental, que também falou: eu pinto para salvar as coisas do, do caos onde elas estão inseridas. Então, são todas frases correlatas, que me fizeram lembrar uma da outra. E como justamente a proposta interdisciplinar aqui é trabalhar com essa ideia de ordem, caos, desenvolvimento de padrões, uhum. elas me vieram à mente. É, a partir daí... Eu trouxe mais livros também, né, que vão estar desenvolvendo essa ideia visualmente. Uhum. Para o professor ter um arcabouço para estar mostrando para esses alunos, para a gente depois é, conectá-los com a atividade interdisciplinar que a gente vai estar falando agora. Tá certo. Olha, você sabe o que você estava falando? Eu estava vendo essa imagem linda aqui, né, desse deus geômetra, uhum. né, desse deus transformador. E eu me lembrei do, do Platão, que uhum, num dos bem diálogos, o do Timeu, né, ele tem o grande artífice, Isso. que é o demiurgo. Né? Uhum. O demiurgo, ele pega a matéria bruta e dá Transforma. forma, ele uhum. informa a matéria, dá forma para ela, dá movimento. E o demiurgo, então, dá uma forma bela e um movimento bom. Né, uma forma bela, a, o belo e o bom estão presentes, e acabam ficando associados. Sim. Quer dizer, o Demiurge é o grande organizador do universo, né? e eu acho que essa imagem do organizador está muito presente também em outras disciplinas, não apenas dentro da arte, não apenas dentro da matemática, dentro da antropologia, né, Zeca? Sim, e a antropologia vê da seguinte maneira essa questão da produção do belo, do valor estético, que as coisas assumem a partir de uma organização deste suposto caos. O etnólogo francês Claude Lévi-Strauss diz uma coisa muito interessante, que é exigência comum, tanto da arte como da ciência, a organização das coisas. E que essa organização se converte em taxonomia que, por sua vez, adquire valor estético. Ou seja, a beleza está permanentemente colocada e os exemplos mais visíveis são os exemplos da produção dos objetos de cotidiano ou de adorno das comunidades ditas primitivas. Tá certo. Quer dizer, é de adorno, mas não é do filósofo adorno. Não é o do, é do Teodoro. Tá certo. Agora, você sabe que você estava falando dessa coisa da organização de uma certa taxonomia, né? Que Exato. você dizia, que aparece no Levistrô. Eu estava lembrando que a questão da matemática, né, é, principalmente taxonomicamente falando, né, se revela na questão curricular. Né? O currículo de matemática talvez seja um dos currículos mais centrados nessa questão da organização. Uhum. Não sei se se é assim, mas eu tenho uma impressão de que a matemática, muitas vezes, assume um papel de tanta ordem que ela acaba fugindo dessas possibilidades de trabalhar o caos, né, Cleide? Sem sombra de dúvida, porque, primeiramente, o professor de matemática tem uma dificuldade muito grande uhum. de sair daquele padrão, justamente. Então, apesar dos currículos já mais amplos, que dando possibilidade de ele poder fazer um um trabalho mais interdisciplinar, uhum. olhar matemática de outra forma, ele tem muita dificuldade de excluir algum dos conteúdos que ele acha que é pré-requisito para o conteúdo posterior. E nesse caso do caos, então, é mais visível? É, sem sombra de dúvida, porque o olhar dele vai ser centrado dentro dessa organização pré-estabelecida, do já cartesiana, do menor, do mais simples, do mais complexo, e sendo assim, vai, vai sempre ter uma necessidade desse, desse precedente ter sido analisado. E daí fica, o professor fica totalmente uh, padronizado, encaixado, preso, preso uhum. dentro da, dessa organização e acaba gerando padrões. E que acaba solicitando do próprio aluno que eles sejam repetidos. Um repetidor de é. padrões. O que e é acaba sendo é uma coisa acaba mecânica. Exatamente. Tira a beleza da matemática. Né? E aí, eventualmente, ele mostra o Escher, que aparece, inclusive, uh, no nosso, no nosso documentário, né? no vídeo. Eu queria... você trouxe o Escher, É, né? eu trouxe, porque no vídeo fala, uhum. então tem esse esboço... que o livro de Sim. arte, uhum. agora é um tal esse... de passa-livros aqui. Esse esboço do Escher aqui, dos répteis, uhum. daí tem um padrão, né, que ele usa, que são três simetrias de ordem 3, de rotação de 120 graus, onde o centro da, dessa, dessa rotação vai ser nos pés, na cabeça, e o motivo que ele vai estar tá replicando é um réptil, no caso que muitas vezes no, num primeiro olhar pela organização do entrelaçamento deles, muitas vezes pode não, nem parecer esse padrão. Né? É Mas é uma relação só de simetrias mesmo. É é bastante seja, interessante. Talvez seja conveniente lembrar também um outro antropólogo francês, o Edgar Morin, que diz que hoje em dia, na ciência moderna, a partir do final do século XIX, hum, então, começo 20. do século XX, uhum. não dá mais para pensar a questão da ordem, da observação da ordem, sem pensar na desordem. Isso que muda o paradigma, uhum. este paradigma determinista que coloca de uma determinada maneira e aquela exatamente. determinada maneira que deve ser seguida. Vai introduzir o indeterminado. O indeterminado. Acho também isso é muito evidente, né? hum. no mesmo período, né? E justamente eu trouxe um artista, que é o Jackson Pollock, é, que trabalha, o foco do trabalho dele é exatamente esse, que está aqui, o indeterminado, né? hum. é como um chute, no, no, numa organização pré-estabelecida. Ele trabalha com uma tinta mais viscosa, industrial, que permite justamente ele jogar isso, ele também passa do plano da, frontal para o chão. Ele anda sobre a tela, manipula a tela, joga essas tintas, que também tem uma ação independente dele. Mas é um caos programado, mas não pré-programado, né? pré-estabelecido. então um controle, digamos, sobre o, o caos que é aparente, mas ele, ele joga longe, por exemplo, a perspectiva, que aí sim é um sistema pré-determinado. É, a gente também tem um relativo controle sobre o que acontece, uhum. sobre os trabalhos, sobre os trabalhos interdisciplinares, sobre o andamento do nosso sala de professor. Por isso mesmo que agora nós vamos ver um pouquinho dessa discussão, né? quer dizer, os bastidores que produziram um pouco desse aquecimento que nós trouxemos antes propriamente de falarmos dos passos do nosso trabalho interdisciplinar de hoje. Vamos aos nossos bastidores do produto do processo de produção desse trabalho. Está centrado na ideia de geometria, como isso está. Isso, como isso está relacionado com a arte, com a matemática, com a antropologia. Como a geometria é interessante na arte, como que ela pode ser trabalhada na antropologia como que ela pode ser trabalhada na matemática. E como isso está, na verdade, tudo, no primeiro momento, tudo interligado, né? E porque lá no vídeo está onde? Ah, é. Quando está se falando do cara da pedra do homem de Cro-Magnon ou do homem da pedra lascada que ele criou um sistema numérico de base 5 que... Era para ele. Tá, da dívida, Era da da que eu acho que a gente pode, uma vez que a gente está falando justamente de um pensamento abstrato que surge a partir da observação, né, a gente pode propor justamente isso. Ou seja, é, incentivar o aluno a encontrar padrões a partir da observação. Né, é, dentro do habitat dele, onde ele está. Ele Se for um ambiente urbano, vai ser naturalmente uma observação. A partir daí, né, centrada mais em elementos é urbanos. Qual é o objetivo? Então, é preparar o aluno para que ele amplie as possibilidades de leitura do que é a sua vida no meio em que ele se encontra inserido. E atende assim, a fazer a visão do mundo. Isso, porque assim, quando eu fazia matemática no ginásio, às vezes me vinha uma questão na cabeça, que eu acho que vai na cabeça de muita gente, principalmente aqueles que vão optar depois pelas ciências humanas. Que é assim, pô, matemática serve para quê? Então, resgatar esse sentido de que ela tem é, uma utilidade que não é só para você se dar bem na vida isso. e virar um profissional. De que ela tem uma fundamentação que é também estética. É os dos padrões da beleza. Que... É. Da mesma forma que no vídeo também me chamou a atenção. Isso, porque foi o cientista. Né? Uma afirmação de um cientista falando da beleza. Isso. Da fórmula matemática. Mas é. né? você estava concentrada. Ah, eu aí, até né? prestando é. atenção, mas é. é. eu acho que... E a partir dessa ideia nossa, de é, propor uma atividade que seja a partir da observação e justamente ser capaz de perceber esses padrões a partir dela, eu acho que podia, a gente podia avançar até um pouco além, assim, é, é, pensar num, numa atividade dentro da arte, por exemplo, né? o que, que dá para se fazer a partir disso. Podia mostrar o trabalho de um outro cara que tem um trabalho mais orgânico a partir da natureza, mas também fala de uma coisa serial, de um padrão que se cria para perceber que há possibilidades é, visuais mesmo, sim, que vai trabalhar também com a geometria visualmente, porque a geometria é muito espacial, né, visual. Mas vai propostas, é, caminhos, assim, como que se pode encaminhar isso? É um barato, né, gente? A gente fica olhando esse processo do fazer o trabalho interdisciplinar uhum. e percebe uhum. como a gente transpira nele, né? A gente fica em cima disso. Prefim. Tem gente que diz que vai mandar a conta de telefone aqui para a produção do programa, porque fica, eles ficam ligando um para os outros, ficam mandando e-mail e -mail. tal. Então dá bastante trabalho. Agora, eu gostaria de saber como é que a gente constrói esse trabalho interdisciplinar, porque parece que ali na reunião ele ainda não tinha uhum. se constituído. Né? Assim, ele estava andando, a gente percebe que estava andando a passos largos, mas ainda faltava uma coisinha. Zeca, você que vai dar o, o sim, pontapé sim. inicial? Sem dúvida, a reunião que a gente fez, é, em que nós três nos reunimos, a gente apontou caminhos para um trabalho interdisciplinar. Uhum. E a proposta que a gente tirou, então, na, na, uhum. nos contatos seguintes, foi a de propor que os professores envolvidos com seus alunos, eles levem seus alunos para passear no entorno da escola em que eles se encontram. Para procurar perceber a partir dali, é, que padrões podem ser observados se é, uma, se é um espaço urbano. Então, as ruas, como elas estão organizadas, o paralelepípedo, os postes de iluminação e de fiação elétrica... É, os prédios, as casas com suas janelas, com as suas portas. Quer dizer, entra muito de arte e da própria matemática, matemática também, é, né? Ele está falando tudo de geometria, né? É. Então, você já está falando das figuras geométricas que se encontram na natureza. Sim, né? e do que padrão faz... que isto possibilita Exatamente. ser observado. Uhum. E esses alunos, eles podem estar munidos ou de câmeras fotográficas, ou de câmeras de filmagens, caderno, ou com um caderno, um lápis, papel, né? lápis. Tudo que tiver, né? não. Caneta, bique, vale, tudo. <risos> Né, para registrar uhum. e perceber esses padrões Porque às vezes não estão tão evidentes né? Porque o que está <risos> em jogo ali É poder perceber que o princípio de ordem no universo Nos permite classificar e perceber de um ponto de vista Que não seja estritamente o da nossa disciplina uhum. Mas que esse ponto de vista ele pode ser expandido Para uma percepção que possa ser estética também uhum. Quando for fazer o registro e se for no papel esse registro pode ser tanto por escrito, como com uma garatuja, com um uhum. pequeno desenho, procurando reproduzir, como Sim. percebe o padrão. O que, é, o que é importante é que esses três professores, se possível, estejam juntos, porque aí eles vão dando os toques relativos claro. à sua matéria. Então, nesse caso que o Zeca acabou de falar, o professor de artes pode intervir. Olha só, olha aquelas janelas, como elas... Repetem, né? Uhum. Vamos tentar qual é o melhor modo de registrar isso. Você pode registrar isso tudo numa folha, para dar ideia, ideia de uma sequência, uhum. ou não? Pode é, trabalhar com uma fachada, depois um em uma outra, que tem um uhum. aspecto um pouco diferente da primeira. A, a professora de matemática pode perceber a matemática, que não é tão, digamos, evidente no primeiro olhar, né? Uhum. Mas, por exemplo, na disposição, disposição dos postes, ou do próprio paralelepípedo, são figuras geométricas, claro, né? É. Ou uma geometria mais. Implícita, por exemplo, numa urbanização, um olhar que, que não só é, seja daquele local onde você está inserido, mas você perceber como essas ruas elas estão colocadas uma em relação à outra, pegar a planta, uhum. de repente, urbana da cidade, perceber isso junto com o professor de matemática, discutindo Depois de fazer isso, essa saída, isso. né? Quer dizer Uma coisa que é interessante, ah. né, que pode ser feita pela matemática, é fazer isso daí, né? É isso, você isso. faz uma planta, pegar a planta daquela região e ver se os quarteirões são são mais quadrados, são, isso, não são... Isso, programados, já, porque da cidade, você já tem um plano por detrás, a matemática já intervém, né? É, é. Outros casos, não. Uhum. Uhum. Mas Ou... lembrando também, desculpem, mas lembrando também que este espaço de observação... Ele contém o elemento humano. Sim. Então, observar sim, sim. o elemento humano, Importante a maneira isso, como ele sim. se comporta, a maneira que ele se veste. padrões sociais de também. padrões né? sociais, Nossa. de como ele se movimenta. Uhum. Essas estruturas também podem ser tridimensionais, Cleide, como, por exemplo, é, quadrado, uh, prismas, etc. Porque nas cidades tem muito isso, não tem? Sim. É, A gente pode estar tá pensando nessa planificação tridimensional. Uhum. Uh, porque agora a gente está falando só do ambiente urbano. plano. Uhum. A gente poderia estar tá pensando também no ambiente rural, no ambiente mais campestre, uhum. que você poderia estar tá observando um cupizeiro. Uhum. E esse cupizeiro não vai estar tá dentro desses padrões que nós estamos falando agora, uhum. totalmente uhum. observáveis. Uhum. Daí ele vai ter um, um, um outro, tipo, outro tipo de sabe, observação uhum. e que mais profundamente você vai encontrar um outro padrão dentro dessa Entendi. suposta desorganização. Entendi. Então daí é que a gente vai estar tá passando para tipo, um outro tipo de geometria, você vai estar trabalhando com a geometria fractal. Uhum. Né? E a geometria não é euclidiana. Uhum. Uhum. Quer dizer, e dá para trabalhar no ensino médio com geometria fractal? Ah, sem soma de dúvida. Você vai ter que ampliar a visão. Você vai trabalhar com, com a parte da, de, de geometria mesmo, né? e você vai ter que ampliar. Você não vai poder continuar com a visão de que todo triângulo, a soma é de 180 graus. Você vai ter que estar mostrando para ele que é, complexo, né? é bem mais complexo que isso, que se você estiver trabalhando com o professor de geografia com um, um globo, né? Daí você vai ver que aqueles triângulos, se você fazer uma triangulação sobre o globo terrestre, você vai encontrar uma medida superior a 180, 180 graus. Uhum. Então você vai ter que sair dessa, dessa, desse padrão é, ensino, né? é, é. tão estipulado e uhum. ampliar essa visão para o aluno. Uhum. E mostrar que tem outras coisas que, apesar de parecer desorganizadas, elas também têm padrões e podam, podem ser registrados. Uhum. Então é onde a gente trabalha uhum. com a teoria do caos, que seria onde a gente uhum. não estaria trabalhando com a line, linearidade. Uhum. E tem em muitos sim. sites hoje em dia que, ah, é, que trazem isso, né? Que é, eu tem vejo. muitos mesmo. Uhum. Uh, parte do Escher mesmo, que seria uma transcendência da própria visão, porque apesar dele, dele ser artista e não ser matemático, ele trabalha totalmente com as questões de translação, rotação, é né? Uh, é. Trabalha com questões Mostra, de Mostra o Weissmann também, vamos, vamos uhum. mostrar, porque eu acho que tem isso uhum. a ver com a fala agora da Cleide, que é totalmente, também, bastante matemático, né? Uhum. É uma geometria muito racional. Né? Uhum. E isso pode uhum. estar presente nas cidades também. Muito, eu eu me lembrou, também. exatamente, porque é. é tridimensional também. Uhum. pode estar. Não precisa ser exatamente com ferro, como o Weissmann faz, mas né? pode ser com superfície rígida, papelão, ou então latinha que você abre de óleo e trabalha com ela. Um tridimensional, né? Tipo, isso me lembra até a estrutura de Brasília, né? É que daí você pensa na Sim, forma de Neymar você fica bobo de ver uhum. a modernidade nos anos 60 uhum. já de uma geometria... Já é entrando. da mesma época, inclusive. Sim, é. Né? É, é uma coisa porque... que lembra muito, é. né? É. E pode, então, você pode perceber essa complexidade, e essa é uma complexidade humana também, né? Essa, as complexidades dos grupos, das, distri... das distribuições, às vezes caóticas, dos grupos sociais dentro de uma cidade, não é mesmo, Isso, Zéca? com relação a isso, o vídeo, ele mostra a antropóloga apresentando os objetos de uso cotidiano de sociedades primitivas. Uhum. E ali eles expressam também, em grande medida, o que eles observam na natureza aparentemente caótica. Sim. Uhum. Então, um traçado de um cesto é, cestaria, é, indígena, de cestaria aqui, indígena. Um indígena. É, ela expressa o que, em termos de pensamento abstrato, uhum. que é super importante uhum. para a organização desse caos que tem no mundo, uhum. é, como que esse padrão, como que essa ordem também está colocada, Isso, em termos de produção geométrica. humana, que é geométrica. Muito geométrica. É, exatamente, tá tá é, né? Muito tá geométrica. Tá e também acho importante mostrar dois artistas, onde essa ideia de ordem, ela é colocada de maneira diversa daquilo que a gente estava falando até agora. Uhum. Uma delas, deles, né, é o Fernando Diniz, que é essa imagem aí, uhum. é bonito uhum. o título que ele dá, é, chama tapete digital. Legal. Uhum. Então, é uma coisa artesanal e, e, e informática junto, uhum. né? A ideia de, de um padrão que se repete, mas, no entanto, observe que não há é um padrão rígido, Sim. geométrico, traçado com, com, com régua. Com régua. Né? Ele, ele tem, pega o material que ele tem à mão, que é um, um tapete mesmo, uhum. e um guache, e preenche esse espaço, essa tá superfície, certo. com um padrão tem diferenças entre uma coisa e outra, assim não é um padrão único. único. Tem e tem um outro outra... tapete geométrico aqui também, do Volpe. né, <risos> da, da matemática aqui né? digital. É, eu me lembro tá, quando um ela estava. Tapete tava. digital. Ela e... falando e veio essa questão do Volpe, que aparece no, muito também, no, também na, ah. na, no vídeo, a questão das bandeirinhas, dos triângulos. E esse livro esse, esse, é, é um livro para criança. Mas pode ser muito bem trabalhado, né? É, o Sim, dá para trabalhar muito também. É, no também. próprio ensino médio, que aí Verdade. é um caleidoscópio. E tem uma de aqui, é caleidoscópio. Sei que sei que sei. Que Olha, pronto. É. Que Foi o ensino é agora um caleidoscópio. Um caleidoscópio. Mesmo o Fernando Diniz, uhum. e ele trabalha com... Ele gostava muito, ele é um grande curioso, esse artista. Uhum. E, aliás, também, nesse caso, era muito evidente essa fala. Ele trabalhava para organizar o caos interior, ele era o interno do hospital psiquiátrico, assim como o Arthur Bispo, que a gente vai mostrar, uhum. e ele começa a trabalhar. E um dos focos de interesse dele é a física. Uhum. E inclusive essas mandalas que ele chama de caos, painel caos mandala, é, é, é justamente sobre a ideia de uma ideia de uma ordem, mas que caminha para uma desordem, né? Uhum. Então ele preenche um painel enorme de alguns metros, um trabalho grande. Com todas essas mandalas que lembram núcleos também de átomos. É. Um Quer tato... dizer, tudo isso aparece nas cidades. É. Quer dizer, são obras que estão Exatamente. muitas vezes presentes nas cidades. É. Às vezes não são obras presentes nas cidades, mas elas estão implícitas. É, é mais ou menos como uma ordem que está por trás do caos. É mais ou uhum. menos aqueles padrões que aparecem atrás de uma não padronização. Exato. É a mesma coisa que acontece na natureza quando a gente olha uma árvore e a gente vai ver depois a distribuição das folhas, das folhinhas das árvores, e a gente vê que ali existe uma padronização uhum. naquele todo aparentemente caótico. É muito bonito, a gente poderia ter outros professores trabalhando conosco. A gente eh, pediu para o professor Atos Lucas, Júnior, filho, eh, fazer uma, uma pequena intervenção. Ele viu o documentário e vejam só o que ele diz. Notem que o professor Atos é professor de educação física. Ele poderia estar presente num trabalho de caos uhum. e ordem, ou de ordem e caos? Vejam se não poderia. Uma coisa que eu acho interessante e me chama a atenção nesse vídeo é a questão de observar a natureza e perceber o que está na natureza, que é uma função nossa de professores. Por exemplo, quando seus alunos chegam todos e pegam nas bolas, que tal a gente discutir um pouquinho todos os conceitos que estão inseridos no vídeo, como o padrão de movimento, a observação de movimento, que não é estanque, ele discute a questão da sistematização, que eu acho muito interessante. E ele enfatiza a questão de padrões de beleza e estética. Ou seja, do todo se chega ao único. E a questão da beleza proposta pelo movimento. Eu acho que a partir de todos os alunos, por exemplo, baterem uma bola quando todos chegam, e você observar o que está ocorrendo... Você pode tirar os elementos para a sua aula de uma forma efetivamente organizada. Então você parte do aparente caos para uma produção maior e melhor do produto da sua aula e do rendimento dos seus alunos. Você pensa que professor de educação física não poderia falar de caos e ordem? Olha aí! E poderia interagir com outros professores, né gente? Sim. Ou... É, porque o professor de educação física ele está demonstrando uma preocupação, quando avalia o vídeo, em explicitar a importância de se observar o movimento, é, e ele deve estar tá pensando no movimento físico dos seus alunos. Sim. Sim. sim. E que esse movimento físico implica em beleza também. É, avaliosos. eu poderia estar tá aproveitando, que a gente poderia estar tá fazendo gráficos também sobre esses movimentos. Sim, melhorar, e interessante, e é, é interessante, está registrando que hoje tem até. É, Uh, aparelhos que nos auxiliam uhum. nesse sentido e está aproveitando e ver a beleza que tem nisso é, né? É. de você poder estar tá sentindo vendo a sensibilidade que o professor de matemática deveria estar tá propiciando não só para si como para o seu aluno para poder estar uhum. tá despertando cada vez mais a criatividade é verdade, e essa criatividade se transforma muitas vezes em arte, a gente estuda esses padrões Exatamente. representa esses padrões e transforma isso em arte, porque a arte não é necessariamente uma coisa ali e, e, explícita como um negócio assim. eu sou um objeto de arte. E por isso que é a mesmo, gente acabou resolvendo. Não, não, não é. é parte isso da... que a Cleide acabou de falar é excelente para o professor de arte, uhum. né? Falar de beleza na matemática, né? Porque é. o aluno fala, mas como assim, né? Tá aí um exemplo, é, né? Que você ia até e, mostrar para nós. Além daqueles exemplos todos que a gente já mostrou, tem o bispo do Rosário, né? Que uhum. trabalha com materiais completamente visitados, da ordem do dia a dia. Tem uma ideia de serialização aí, que o programa fala muito, de uma ordem. Mas é uma ordem que está à mão dele. Ele vai buscando essa ordem, como a gente acabou de falar, no cotidiano mesmo. Né? Certo. E uh, relaciona os objetos mais inusitados. Então, para o professor de arte, não se limitar somente a uma pintura, pode além disso. Uhum. Assim. E tem algum produto final desse trabalho todo? Tem, acho que é um produto justamente visual, plástico, uhum. que não também necessariamente é bidimensional, pode ser tridimensional, como a gente aqui, alguns exemplos. É, a construção, com certeza, vai depender da matemática, que ela é. vai possibilitar isso muitas vezes. E vai precisar também da arte, porque... Claro, sim, um olhar estético, né? É. E, então pode ser um olhar que, a, a partir desse passeio que foi feito, privilegie mais a antropologia ou a matemática daquilo que foi visto. Uhum. Né? E re, reaproveitar isso, transformar seja, esse conhecimento em uma, algo visual. E tá esse certo. algo visual transformado pode ser objeto de avaliação bimestral, semestral, e, quiçá, numa feira de ciências ou numa feira cultural, para que uhum. isso possa ser compartilhado com a comunidade uhum. também. Uhum. Tá certo. Então, vamos agora ver cada uma dessas etapas, porque esse processo só pode acontecer quando as pessoas voltam para a sala de aula, né? Quer dizer, depois que elas saíram uhum. desse... É, aqui nós falamos até em passeio, mas olha, eu queria... Anotar, eu queria que você anotasse uma coisa. Quando nós falamos em passeio, não é assim um passeio, é uma saída de estudo de meio, né? Porque isso é mal interpretado muitas vezes é, pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que não entendem o valor desse trabalho fora da sala de aula. Mas vamos, vamos lá, as etapas. Primeira etapa. acho que falar um pouco né, dessas, do, do ordem da ordem do caos, do padrão nas suas respectivas disciplinas, para uhum. preparar para o passeio, para esse estudo do meio. Aí, exibe o vídeo. Exibe, exibe o vídeo. Exibiu o vídeo, depois disso sai para o passeio. Exatamente, exatamente. Sai para o passeio assim, ao Léo. É. Não, não, não, não, não. Ao léu. não sai ao léu. Estou muito amarrado, de preferência, esses professores, claro, já conversaram junto, muito também. antecipadamente, já sabem o que eles vão chamar a atenção, os aspectos, etc. E vão estar acompanhando esses alunos para que o trabalho possa realmente se efetivar. E depois, na volta, vão fazer uma exposição com esse trabalho, segundo os vários olhares na matemática, na antropologia Isso. e na arte. E vão Ou colocar tudo junto. Ah, em outras disciplinas também, muito, dizer, muito bem é, lembrado. Biologia né? por exemplo, é fantástico. É. Bom, gente, eu quero agradecer bastante a presença de vocês, hoje aqui no nosso Sala de Professor. Bom, gente, o nosso programa está infelizmente terminando. Eu espero que vocês criem bons trabalhos com seus alunos e utilizem cada vez mais os documentários exibidos aqui na TV Escola para as atividades interdisciplinares. Nos encontramos aqui na programação do Canal da Educação. Até mais. Tchau, tchau.